Muitos produtores têm dúvidas na hora de como adquirir um consórcio. O Antônio vai ajudar a gente a esclarecer algumas dessas dúvidas. Antônio, a gente está aqui nas máquinas da John Deere, tratores, enfim, é, como que funciona para o produtor adquirir um consórcio John Deere? Boa tarde. É, para começar, esse ano nós estamos fazendo 20 anos do consórcio na história de John Deere, então estamos de comemoração. E nós temos consórcio para toda a linha de produtos de Deere, desde um trator até uma coletadeira. Uh, para o cliente adquirir, é só procurar nossa rede de concessionários, que eles todos estão aptos a vender o consórcio. E como que o produtor se enquadra? Tem alguns requisitos para ele adquirir? Como que funciona na prática? Não, o cliente, ele, é claro, ele vai ter que encaixar no orçamento dele, ah, nós temos parcelas hoje trimestral, semestral e anual, que o cliente vai verificar a melhor possibilidade dele pagar com a safra dele, tá? nós temos então crédito de 100 mil até 600 mil reais, e aí ele vai verificar conforme o acordo da, da, da parcela dele, ele vai verificar a necessidade dele, porque o consórcio, você sabe, ele é uma compra programada, planejada, então é ele que vai ter que planejar conforme vai tendo os vencimentos dele, o recebimento dele na propriedade e ele planeja com o consórcio. Tem algum requisito assim, por exemplo, preciso ter x por cento de dinheiro para adquirir ou não preciso ter nada? Não, não. O consórcio hoje não, não precisa ter nada. Tanto é que após a contemplação, se ele vier adquirir máquinas agrícolas de um dia, não precisa hipotecar a terra dele, não precisa fazer seguro obrigatório e a própria máquina se garante como como na, na, no processo. O que, que é o benefício hoje maior de se adquirir um consórcio? Hoje o consórcio ele não trabalha com juros, ele trabalha com uma taxa de administração que ela é 1,68 ao ano, que é muito mais barato, mais vantajoso do que o cliente fazer um financiamento, do que outras formas de, de compra a é questão dos meses, contemplação? É, hoje nós trabalhamos com contemplação por sorteio e por lance, até zerar o saldo de caixa do grupo. Então a gente faz várias contemplações dentro do grupo até finalizar ele. Ah, e quantidade de meses, quem define os meses é o cliente. Então ele, ele, se ele se programar para pagar em 50 meses, ele vai pagar em 50 meses. Nós temos um prazo máximo que é 100 meses, que é o que o Banco Central diz que nós temos que limitar o grupo. Uhum. Né? O valor de parcela varia, né? Varia. Hoje nós temos parcela integral, nós temos parcela reduzida. O cliente senta com a gente, negocia e a gente verifica qual produto que ele precisa e qual é a condição que ele tem para fazer os pagamentos. Obrigada, Antônio. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheschi, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.